Verdade! Ué? A senhora lavava roupa aqui? Comecei a lavar roupa aqui com 10, 12 anos de idade. E qual era a importância desse poço aqui para os museanos dessa região? Era muito útil para gente, pô. Esse poço aí era tudo. Sem ele, dava para morar aqui? Não. É, quer dizer, tinha um outro que podia pegar para beber, que é, minava pouco. Agora esse aqui tinha bastante quantidade de água. A sua mãe lavava roupa aqui também? Minha mãe, luz. Lembra, não? Luz da, da atenção da Lurdeca. A senhora vira da dona Ludeca? Eu acabei de falar nela com a é, entrevista é? com o prefeito. É? É. É aqui, que a gente Eu disse, ah, a dona Ludeca me contou a história desse poço. Ele disse, é. mas a é todo mundo que é antigo. Eu, eu, eu, eu quer dizer, minha mãe tem 80, eu tô com 60 Eu já lavava aí com 10 anos, imaginei ela muito na minha frente O né? é. ah. que, que a senhora acha dessa obra do... Aí eu estou achando ótimo é Recuperar, muito, né? Vai aproveitar o poço também, né? Ele vai, vai ficar... É. Isso aí não pode acabar, não Isso Dá saudades é... daquela época do poço? dá, até dá, né? Hum. Até dá, porque quando a gente tava lavando roupa que estava... Despreocupada vinha um, uma vaca aí doida querendo botar o um filho pra fora E a gente corria e subia numa árvore pra ela não... E aqui muita fofoca? Muito, muita fofoca, muita comida boa, muito peixinho Todo mundo usava isso aqui, era, além do, de lavar roupa, era um encontro social também Era, era. Encontrava todos os amigos aqui, né? As amigas só mulheres? Só mulheres. E aí, como surgia muita história? Cada um contava a sua, né? Cada um contava a sua história. Quer dizer que a tua infância sim, foi aqui, sim. nesse foi. poço, né? Foi. Teu nome completo? Edilma. Edilma Martins Câmara. Filha de Dona Lourdeca. Grande figura buziana.